eu tinha realmente pânico de rede social, eu achava que era muito difícil fazer e falar alguma coisa e aí a gente conheceu a fábrica de audiência porque primeiro que o Maurício ajuda a gente, ele coordena a situação, ele vai conversando e os vídeos vão ficando bem naturais e depois que eu vi que a percepção das pessoas para os vídeos é muito legal as pessoas chegam aqui na clínica e falam, nossa, doutora, você é a doutora do vídeo, você que vai me atender, meu Deus, que honra, que legal, as pessoas adoram. E eu acho que isso aproximou bastante a gente dos nossos pacientes, porque muitos, muitos perguntavam as mesmas coisas. E a gente foi colocando nos vídeos as coisas que a gente mais achava que as pessoas tinham dúvidas. Eu super recomendo a fábrica de audiência.